Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez senhoras e senhores, estou aqui para trazer um vídeo diferente pra vocês Vocês já devem ter notado, o vídeo tá realmente diferente, é um jogo diferente, uma proposta diferente Mas eu espero que vocês não tenham preconceitos e assistam até o final porque vai valer a pena, beleza? Hoje eu venho apresentar pra vocês o League of Angels Fire Riders que traduzindo fica, Liga dos Anjos, Corredores do Fogo. Só queria dizer antes de começar a falar do game propriamente dito, que esse game só volta a aparecer no canal se vocês quiserem. Então é importante que vocês deixem um like e deixem seu comentário aqui, para eu saber o que vocês acharam do jogo. Se vocês gostaram, se não gostaram, quais os pontos fortes e fracos, deixe aqui nos comentários. Obviamente, para você comentar e avaliar o jogo, você vai ter que baixar, e o link vai estar tá na descrição, tanto o link para você baixar pelo iOS, quanto para baixar pelo Android. Os links vão estar aqui na descrição, basta você clicar e baixar, é fácil e rápido, ok? Então eu espero que vocês deem oportunidade para o jogo. Baixem aí, instalem, dá uma avaliada. Se você gostar, vem aqui, comenta, fala gostei. Se você não gostar, vem aqui, comenta, fala não gostei e o porquê, beleza? Então vamos logo falar do que se trata esse jogo. O League of Angels basicamente é um jogo de RPG de turnos onde o jogador basicamente controla dentro das partidas a habilidade dos seus heróis Que ele colocou em batalha Mas cabe a você escolher quais heróis vai, Vão entrar em batalha E quando você vai utilizar as habilidades Caso você não queira que o computador Determine quando vão ser utilizadas As habilidades dos seus heróis, por exemplo Escolher os heróis certos e usar a habilidade No momento correto é fundamental E vai determinar se você vai ou não Vencer a partida Então vai envolver, além da sua habilidade De usar as habilidades dos heróis na momen No momento correto, o rastreamento Raciocínio para você determinar quais os melhores heróis para determinadas fases Então é um envolvimento entre habilidade e raciocínio O jogo é bem complexo Principalmente no início, quando você se depara com ele Mas isso, no meu, no meu ponto de vista, é uma vantagem Você gasta um pouco mais de tempo pra aprender É um jogo que você vai ter uma durabilidade dele muito maior Você sempre vai ter alguma coisa pra, pra identificar Uma coisa nova pra aprender Uma coisa nova que vai ser mostrada pra você Então é um jogo que tem uma, uma durabilidade muito grande é, no, no quesito de diversão, por exemplo Esse é o meu ponto de vista Lógico, tem pessoas que gostam de jogabilidades mais simples Mas o League of Angels é um jogo um pouquinho mais complexo se você gosta de um pouquinho de desafio, você vai, ficar, você vai ficar bem satisfeito com ele Eu tô jogando ele há poucos dias, vocês vão poder reparar pelo gameplay de fundo Eu ainda tô no nível 20 e eu tô longe de explorar todas as possibilidades que o League of Angels tem pra me proporcionar Mas, mesmo assim, eu vou passar pra vocês algumas das principais opções do jogo Pra vocês já irem conhecendo basicamente como vai funcionar o game, ok? algumas das opções que o jogo vai te proporcionar vão ser aí, ó Sistema de guildas, né? Sistema para você jogar com seus amigos, formar um grupo, um sistema de PVP para você batalhar contra outras pessoas, um sistema de treino para você fortalecer os seus heróis enquanto você estiver offline, uma grande variedade de missões que vão te trazer grandes recompensas, eventos globais que vão te trazer ainda mais recursos e uma grande variedade de fases single player, né? Para você jogar sozinho e se divertir sozinho se você não quiser participar de guilda ou ainda não conhecer ninguém no jogo. E essa é apenas uma pequena parcela do jogo que eu já descobri, ainda tem muita coisa que só é desbloqueada lá na frente, então como eu disse, é um jogo bem completo, complexo, mas que vai te trazer uma diversão por um tempo muito maior uma vantagem que eu vi no jogo é que ele te proporciona muito recurso o próprio jogo te oferece muita mas muita coisa mesmo fazendo as missões jogando todos os dias e cumprindo as missões diárias e os eventos globais você ganha muito diamante você ganha muito recurso que basicamente é como se fosse no clash você tem os diamantes você tem as energias então você ganha isso muito principalmente no começo você recebe muita coisa e praticamente cara você consegue jogar pau a pau com um cara que está comprando diamantes e isso mais ou menos é o básico que eu já notei do jogo em poucos dias jogando. Lógico, se vocês gostarem, se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos de League of Angels e com o passar do tempo eu vou descobrindo mais coisas e trazendo algumas novidades e trazendo talvez dicas, coisas que eu vou notando durante o gameplay para vocês. Então, mais ou menos, você vai ter uma noção se você vai querer ou não jogar o League of Angels. Eu espero que você dê uma oportunidade pro jogo para você abrir um pouco a sua mente. O canal é de Clash, de Clash Royale. Nunca vai parar de ter vídeos de Clash of Clans e Clash Royale no canal. Porém, o League of Angels está com uma proposta interessante para a comunidade brasileira, acreditou no Brasil e investiu em vários youtubers para divulgar e fazer essa campanha e com certeza vai ajudar vocês porque os prêmios são ótimos. Lembrando que se você quiser baixar, o link vai estar tá na descrição. E lógico, se você quiser participar do concurso, você também vai ter que baixar e, e instalar o jogo e, e se divertir um pouco para você também poder fazer a sua análise. E vamos então explicar como você vai fazer para participar do concurso e concorrer a um grande prêmio de até mil reais. Vocês viram no título, eu coloquei isso bem explícito porque é algo realmente para chamar a atenção da comunidade brasileira. Nós nunca, nunca na história de jogos de celulares no Brasil tivemos uma campanha desse tamanho e o League of Angels foi a primeira empresa que acreditou nos jogadores de celular no Brasil e que está trazendo essa campanha para gente. Então vamos falar logo do que você tem que fazer para participar desse concurso e ganhar até mil reais. Além de participar de uma live com os youtubers que estão divulgando o jogo no Brasil. Então basicamente o que você tem que fazer é baixar o jogo, conhecer, se divertir um por um tempo e depois gravar um vídeo falando o porquê de jogar League of Angels os pontos fortes do jogo, quais as vantagens, o que você gostou mais e depois que você fizer esse vídeo, você vai publicar esse vídeo nas suas redes sociais você vai divulgar, você vai fazer a sua campanha você vai ter até dia 17 de junho para fazer esse vídeo e o resultado vai sair no dia 25 de junho. Lembrando que quanto mais você investir em qualidade de vídeo, qualidade de áudio, é, coisas engraçadas, melhor pra você. Porque a probabilidade de você ganhar vai ser bem maior. Tenta pegar um microfone emprestado ou grava com o um microfone do celular que costuma ser muito bom. E depois faz um vídeo legal e posta. Porque o número de views, o número de likes, os comentários e a repercussão do seu vídeo Também vão contar para serem escolhidos os vencedores do concurso Depois que você baixar o jogo, depois que você fizer o seu vídeo Nós vamos ter aí um grande ganhador de O Melhor Vídeo Que vai levar pra casa mil reais Além de poder participar de uma live comigo, com o Bruno Playhard, com o Gelly, com o Nery, todo mundo que está participando dessa campanha de divulgação do League of Angels. Um outro ganhador vai ser o do vídeo mais engraçado. O vídeo mais engraçado vai receber 800 reais. Tem que falar dos pontos fortes, mas se você quiser é, ficar um pouco cômico, você vai ter toda liberdade, porque o vídeo engraçado vai receber 800 reais. E depois um terceiro ganhador, nós youtubers vamos escolher para ganhar 500 reais. Vamos conversar entre nós e vamos decidir um terceiro ganhador que vai levar para casa 500 reais, galera. Muito top mesmo. Totalizando um valor de dois mil e trezentos reais para três vencedores Além disso, todo jogador que fizer um vídeo falando, participando do concurso Falando dos pontos fortes, do porquê que gostou, enfim, etc, etc Conseguirem mais de 5 mil visualizações nos seus vídeos Vão ganhar uma recompensa dentro do jogo E lembrando então, o link para você baixar o jogo está na descrição desse vídeo O jogo serve para iOS, serve para Android As regras para participar vão estar na descrição, você vai enviar o link do seu vídeo para o e-mail que também está na descrição e você já vai estar tá participando do concurso, o resultado é dia 25 de junho, você tem até dia 17 de junho para participar e basicamente é isso, espero que vocês tenham curtido, tenham curtido a ideia diferente, tenham curtido a promoção que realmente nunca tivemos isso no Brasil até hoje, Te... espero que vocês tenham curtido de certa forma o jogo, se você não curtiu, eu vou entender de fato, não, é... não vai agradar todo mundo, obviamente, mas eu espero de coração que eu possa estar ajudando vocês de alguma maneira. Tanto como uma sugestão para você se divertir. Quanto para você concorrer a R$ 1.800 e R$ reais também. Então é isso pessoal. Eu espero ansiosamente que vocês deixem aqui nos comentários. Espero ansiosamente para assistir os vídeos e escolher os vencedores. Deixe seu like se você curtiu o jogo. Se você curtiu o vídeo. deixa seu comentário para eu saber o que vocês acharam. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo de coração. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, caso você esteja me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo. Então agora eu vou me despedindo de vocês, falo um grande abraço do Gordinho e até a próxima!